É dentro de você, é só você querer Busque a sintonia, curta a energia, linda de viver Boa tarde mesmo, eu sou Paulo Sérgio Oliveira Diretamente nos estúdios da Paulista, ao vivo pelas mágicas ondas da vibe mundial, os trabalhos técnicos do meu amigo Tony. Raus, Raus, Raus. Eu tenho um carinho especial por essa música, que chama Receita de Felicidade, né, que é, cara? Basta apenas o sorriso para atingir o paraíso, para ver tudo harmonizar, para colher felicidade e bons frutos e verdade, a esperança semear. Para a Receita sem certeza... Respeitar a natureza, não forçar o natural. Vigiar os pensamentos, não fazer maus julgamentos, levantar do seu astral. Tem alegria aí, bem dentro de você, é só você querer. Busca a sintonia, puta energia, linda de viver. Tem alegria aí, tem muita. Vem dentro de você, é só você querer Busca a sintonia, conta a energia Linda de viver A alegria é a conexão que dá certo. Sem alegria não rola nada, gente. Não tem conexão. A alegria, ela é os cabos conectores. Põe mais alegria na tua vida aí. Se você tá fazendo as coisas forçadas, no automático, você... como é que vai ser o resultado? E tem uma parte dessa música que eu gosto muito assim, ó. Ampliar a consciência e ver ao que conduz. Há de trilhar por trevas para se achar a luz. Conhecer a sua essência é fundamental. Transcender a existência, ser transpessoal. Tenha alegria aí. Há ah, de trilhar por trevas para se achar a luz? É assim, não é que você vai lá fazer um pacto satânico, vai para as trevas, para aí, gente. Estuda um pouquinho de Jung. Né? Jung foi o grande discípulo de Freud e foi o primeiro a falar sobre as sombras a sombra humana. Você esconde os seus medos, você não quer entrar em contato com os seus medos, você não quer encontrar, entrar em contato com essa raiva que muitas vezes você traz dos seus pais, muitas vezes você traz da sua mãe, do seu pai, ou inconscientemente do seu sistema, ou de um relacionamento que traiu você, você está descontando no relacionamento atual, porque isso está no inconsciente. Então as coisas que aconteceram no passado, as pessoas falam assim, ah, é só botar embaixo do tapete, não é assim. Porque você hoje está descontando nos relacionamentos histórias que você passou contra as pessoas. Você hoje está descontando no trabalho algum problema seu com o seu pai, por isso que você não cumpre as regras, autoridade, mesmo que a chefe seja mulher. Você, mulher, pode estar tá atraindo opressão de relacionamentos tóxicos por causa do relacionamento da sua mãe com o seu pai ou do seu relacionamento com o seu pai. São muitas nuances. E se essas coisas não forem vistas, você não consegue plenitude. Ah, com o dinheiro, com o sucesso, com a prosperidade é, em todos os níveis, como prosperidade não é só dinheiro, e com a plenitude de ser amado. Você sabe merecer? Você sabe receber? Você sabe cobrar por um serviço seu? Aí tem questões de conexão com a mãe. Tá? Ai, Paulo, mas eu me dava tão bem com a minha mãe. Ai, Paulo, me dava bem com o meu pai. Não é bem assim. São questões que estão no inconsciente. O inconsciente é 90%. Acaba lá diz que é o um mundo do 99%. Olha isso, gente. Quer dizer, racionalmente ninguém quer morrer, racionalmente ninguém quer ser traído, racionalmente ninguém quer falir. Mas inconscientemente você pode estar procurando isso. Então, as pessoas falam bastante das questões espirituais, que são fundamentais mesmo, a gente tem que trabalhar o espiritual da gente. Mas, se eu não olhar para meu inconsciente, né, consciência ainda é mais do que o espiritual. Nós somos um corpo físico, energético, emocional, mental, mental superior, espiritual, e depois vem os corpos de consciência. Então, é fundamental olhar para as questões Todo mundo fala de expansão de consciência hoje, não é isso? Peraí. Mas para eu expandir minha consciência, eu preciso conhecer o meu consciente e o meu inconsciente. Então, esses 99%, que eu chamei de 90% aqui. Esse número não, é, não existe, né? Ele é metafórico. É? Então, eu só expando a minha consciência quando eu consigo olhar para as minhas luzes, ah, os meus talentos, ah, a minha alegria, como eu falei, e também para as minhas sombras, para as minhas raivas, para os meus medos para as minhas incompetências e para as minhas carências. No xamanismo, nós chamamos isso, no xamanismo do caminho vermelho, que é o xamanismo lá do norte, lá onde hoje é Canadá, Alasca, Estados Unidos, a gente chama isso de ferida sagrada. Então, quando você olha para a sua sombra, a luz sempre é maior que a sombra, certo? Quando você olha para a sua sombra com uma ótica de luz, com a consciência, você ilumina essa sombra e você passa a fazer dessa raiva uma energia produtiva de criatividade, de realização de força de vontade. As pessoas que não olham para suas raivas nunca, nunca vai ter força de vontade para caminhar. Uma pessoa que não olha para a raiva não vai ter força de vontade para caminhar para a vida. Uma pessoa que não olha para o medo também não vai além. O medo para, paralisa. Tem gente que tem medo no medo. Não é isso? Eu tenho que olhar, por que, que eu tenho medo de água? Por que, que eu tenho medo. E tem gente que nem percebe, né? É agressivo, conhece uma pessoa nova, é agressiva com essa pessoa e fala assim: eu sou assim mesmo. Não, você é agressiva com essa pessoa porque você tem medo de ser ferido por essa pessoa. Então você já não. Então essas são as questões do Não é, um, Não se trata só de comportamento, eu preciso saber a fonte disso tudo. E a ferida sagrada é você fazer do seu, daquilo que você chama de pior, a ponto de excluir, a ponto de botar embaixo do tapete, você olhar para isso, iluminar e usar isso a seu favor. Eu disse, a raiva pode te levar para a prosperidade. Se você. Né? Eu dou um exemplo muito legal. O Silvio Santos, que é o maior comunicador do mundo, eu sou fã dele, ele era gago. Você já pensou se ele falasse, não. É, eu sou gago mesmo, não quero entrar em contato com isso. Ele nem camelô seria, né? porque ele foi camelô no começo da carreira dele. Ele ia trabalhar, ia engraçando o sapato calado, sei lá, né? ou ia ser lixeiro, ou ia ser carteiro, né? não sabia se comunicar com ninguém, uma profissão que ele não pudesse falar. Não, ele foi lá e olhou para isso e usou isso como uma ferramenta. Um exemplo de ferida sagrada é isso. É, por, é isso que é iluminar uma sombra. Ao invés de eu temer ele, esconder ele... Não, não olhar mais para isso, não usar mais isso na vida, não. Eu vou justamente saber por que, que isso aconteceu comigo para eu tomar isso ao meu favor, porque nada é ruim. As coisas são ruins enquanto você está nesse patamar de medo, de não olhar, de ter medo de você. Tem pessoas que falam assim, eu tenho tanto medo da minha raiva, eu tenho medo de explodir. Ué, e essa raiva vai para onde quando você engole ela? Olha para isso usa isso de maneira produtiva. Vocês estão entendendo, então, o que é uma ferida sagrada? O que que é? Ampliar a consciência e ver o que conduz. Olha lá. A de trilhar por trevas para se achar a luz. Né? Trilhar as trevas para achar a luz. Então, eu tenho um carinho muito especial por essa música, que ela foi feita sob encomenda para o Congresso Internacional de Psicologia Transpessoal, que foi... um. Em 2007, em Águas de Lindóia, Amit Gosuano, pai da física quântica, um dos maiores, né? Uh, Dan Newman, Susan Andrews, uh, Padre Domingos Cunha do Enneagrama, Dulce Magalhães, uh, e eu fui um desses que estava lá também para palestrar. Eu fui convidado. Uh, Roberto Crema, né? Tem um filme sobre ele, né? É uma galera muito especial. E eu fui convidado para fazer a música de. De, que seria tema do Congresso, que chamava-se Felicidade Autêntica. O que é felicidade para você? Se for só um conceito, você nunca vai experienciar. Você tem que. Ah, né? vamos ampliar isso. Gente, eu, eu falei aqui que eu, eu sento aqui. Eu não venho com o tema pronto, ó. pode ver aí, não tem, não tem papel, não tem nada aqui. Deixo fluir, eu gosto disso. Aí eu botei minha bolsa no chão aqui e passou uma moça aqui na. Aqui é um aquário, né? E no momento que eu estava botando a bolsa no chão, eu vi aquela... aquele pessoal com as, com as superstições. Né? Ah, quem falou para você que bolsa tem que colocar acima de desconto? Quem falou isso para você? Quem espalhou isso aí? Escutou isso de algum banqueiro que queria emprestar dinheiro para você ou de alguma agiota? Bolsa se coloca no chão, porque do chão vem o ouro, do chão vem o diamante, do chão vem as riquezas. Tá? Aterrar. Sem a energia de terra, você não produz. Por isso que na Índia se chama Purusha é o sutil, o divino, o sagrado, mas para eu materializar uma cura de saúde ou para eu materializar uma cura de prosperidade, eu preciso das forças de terra com essa sabedoria divina. Eu não posso excluir as questões terras. Eu vejo gente que quer viver um mundo espiritual, isso é fuga, fuga. Você, se você não trouxer para para a vida pessoal e material, a sua sabedoria pessoal, você está no mundo da Hellmann's Airlines, viagem na maionese, na fuga, tá? Vamos botar a música na conversa? Ao vivo, gosto muito de fazer programa ao vivo. Essa música de Daniel Mora e Lusa está no meu CD, Consciência Cantada, trazendo a força de ganeixa, ganeixa o removedor de obstáculos. Você aí que está com algum obstáculo nesse momento, puxa a força de Ganesha. <música> Jai na bata, Amaré, Cadê o sorriso? Cadê sua Sarda, Sarda, Sarda, Sarda, Sarda, Sarda, Sarda, Sarda, Sarda, Sarda, a um ganha a batalha, a uma pra você isso pra gente nesse ano de 2023. Om gam ganapataye namaha. Alegria, felicidade para Om gam ganapataye namaha. Namaha. Gajanesa, laja, jaia. Om gam ganapataye namaha. Poderoso mantra. Ganesha para quem está aí pelo Instagram, me acompanhando, Paulo Sérgio Oliveira, com dois H a essa energia aqui, ó. É um elefantinho, filho de Shiva com Parvati. É uma deidade indiana que a gente usa como arquétipo. Eu fiz um programa semana passada, né? Procura no YouTube, explicando os arquétipos, né? O arquétipo de Iemanjá, né? Eu cantei aquela música com a atriz Gabriela Alves, né? Tem um vídeo muito bonito. É... Falando da Força de Iemanjá, a música de Léo Artesi, poderoso, professor de xamanismo. E a Força, o que é o arquétipo de Iemanjá? É o arquétipo do amor maternal, do acolhimento, não é isso? Ganesha é o arquétipo de romper, é o arquétipo de você fazer a ruptura com aquilo que está te atrapalhando na vida, seja um relacionamento tóxico, seja uma parceria... Uh, sabe aquela parceria que você entra com a bunda e a pessoa entra com o pé? Sabe esse tipo de parceria? Já está na hora de você transcender isso. O mundo não é dos escertos. O mundo é daqueles que seguem sozinhos pela sua missão. Olhando para a missão. Uh, essa esperteza, como essa raiva que você guarda, linkando com o começo do programa, e você... Vai guardando embaixo do tapete um dia você explode até com a pessoa errada. É essa mágoa com alguém que te, te magoou que você acaba magoando outra pessoa e você vai botando embaixo do tapete. E essas essas malandragens que você fez com pessoas que, né? Isso uma hora vem e a conta pode ser alta, né? O medo que você esconde pode vir em forma de síndrome de pânico. Ou uma mágoa que você esconde, e não olha para ela, pode vir em forma de depressão uma raiva pode explodir em forma de problema de saúde e muitas outras coisas. Tudo tem que ser olhado. Você não pode se reprimir e esconder as coisas. Tá? Essa música, Consciência cantada, está no meu CD, Consciência cantada. ela é chama é, Jai Ganesha. Né? Jay, tá? Ele, eleva o Ganesha, eu coloco o Ganesha no lugar. Eu dou um lugar né? sagrado, isso é Jai. No meu livro 11 Passos do Despertar, que é o terceiro título mais vendido da editora Madras, você vai encontrar algumas coisas dessa é minha experiência com a Índia, algumas histórias minhas com o xamanismo, a minha história de transcendência de 2017, 2007. desculpa, é, Eu estou oito anos na rádio, essa é a minha quarta temporada. Eu vou dar um tempinho agora em março, que eu tenho uma jornada grande. Talvez eu vá para a França, essa é a novidade, tá? Talvez eu vá para a França fazer um trabalho lá. É, Está tudo em negociação ainda. Eu quero convidar vocês, que eu já estou em São Paulo, para os atendimentos em Constelação Familiar, né? que eu estou abrindo aqui, eu atendo em Moema. É, para você que é terapeuta e constelador, eu estou abrindo as monitorias tá? é, é, e as supervisões. Para você que quer se tornar um constelador, a profissão da Nova Era, era a profissão da Nova Era. Deixa eu tomar uma água aqui, que eu engasguei na fala. Agora, no carnaval, a gente tem aqui espaço Kiva Urbana, perto da metrô Butantã. Formação, eu só tenho duas vagas, fiquei sabendo agora, só tem duas vagas. Vamos preencher essas vagas. É, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta, mas o um curso acaba, de te certifico, claro. Mas você fica fazendo parte do um movimento, onde a gente fica trocando informações, grupos de estudos, onde os meus alunos mais velhos, mais antigos, ficam colocando como fizeram as constelações dessa maneira que a gente faz esse estudo, acompanhamento, não tem tá? depois tem um simpósio certificação 2 tem aprofundamentos você que é de São Paulo, acaba na vantagem porque eu, né, eu faço mais trabalhos aqui uh, você que é do Sul Florianópolis eu tenho trabalho em Palmeira Camboriú eu tenho também agora o meu simpósio em Montenegro uma galera de Montenegro Rio Grande do Sul, pertinho de Porto Alegre e assim vai então, tá convidado aí. Paulo Sérgio Oliveira com dois Hs, Instagram, está sendo transmitido lá. YouTube também, esse programa de hoje vai para lá. E eu vou passar aqui meu WhatsApp. Eu já falei isso aqui, hein? Eu acho falta de educação você ligar para uma pessoa que você não conhece. A não ser que você tenha negócios com ela. Como não tenho negócio com ninguém, não me liga. Tá? Se quiser, me manda um WhatsApp. 11 919 -9 7915 Tá? E aí você tem mais informações sobre os meus trabalhos e todas essas coisas. Quanto tempo temos aí, Dori? Cinco minutinhos. Cinco minutos na rádio. A rádio ela me ensinou, ela me dá um poder de síntese bacana, né? Ela me ensinou muito a trabalhar essa questão do, do tempo. O tempo pode se desdobrar. Tenho tantas histórias para contar. Esse estado na Índia a gente chama de Mokshanama onde eu me liberto do tempo e eu começo a fazer muito mais coisas dentro do, do dia a dia. Quer saber mais sobre essa transcendência do tempo? Também entra em contato comigo, tem um outro trabalho muito grande, chamado Toque do Despertar, onde a gente traz transes coletivos para você transcender o tempo, transcender as dores do inconsciente coletivo, a escassez que está no ar hoje, as pessoas reclamando, Começo de ano, gente. Ainda dá tempo. A tua vibração é muito, muito importante. Muito importante você mudar agora, porque você vai colher no final do ano o que você está plantando agora. Dá tempo ainda. Meu. Você está reclamando aí de governo, política, dinheiro? Clamor repetido, reclamou. Isso é um mantra muito ruim. Vou explicar um mantra aqui para vocês ou trago o xamanismo. Vou trazer, já estou numa questão de terra hoje, vou trazer o xamanismo. Essa música é muito bacana. Essa música eu recebi ela no trabalho e ela veio, ela tem uma letra gigantesca que eu recebi ela em cinco minutinhos. O pessoal falou que Nós já acabamos o trabalho, nós saímos para jantar com o pessoal e o pessoal falou assim: você parecia o Chico Xavier, cara. Assim. As pessoas falaram com você, você não estava escutando ninguém, você estava escrevendo. No dia seguinte, eu, aí eu saí desse jantar, tentei dormir, não consegui. Aí veio a melodia. Essa música não é minha, essa música é uma música recebida. É muito diferente o processo de compor, do processo de receber. Né? Essa música eu recebi, então ela é nossa. E ela evoca a força do tambor, né? ela evoca o grande espírito de força que vem da terra e que se conecta com o grande espírito que habita o seu coração uma música de empoderamento, mas ela está mais recentinhas assim. Ela fala assim: ó. mostra aos seres que a dor traz a verdade. Quer dizer, aquilo que eu falei no começo, hein? Se você não entrar em contato, porque é dolorido você entrar em contato com o seu lado manipulador, o seu lado invejoso, o seu lado de raiva. Eu nunca vi alguém colocar no Facebook, Dori. Sou uma pessoa manipuladora. Estou com inveja da minha amiga que está namorando. Eu nunca vi, né? Todo mundo é fofinho, tchucu-tchucu, né? Isso é não entrar em contato. E por que você tem inveja de alguém? Por que você... Porque essa inveja pode ser muito bem é, transformada numa inspiração. Falei para vocês que eu me inspirei no Silvio Santos? Ó, oh, que legal. E outros grandes gurus aí, Yogananda, que sou apaixonado, né? Então a gente vai. Jesus nos inspira muito, né? Então a gente se inspira ao invés de invejar, Tá? Né? Mas nunca vi uma pessoa colocar no Facebook Sou uma manipuladora desgraçada Descobri isso hoje, nunca vi isso Eu nunca vi né? Todo mundo ali é fofinho, lindinho, de sorriso O prato está maravilhoso Está tudo bem? Isso é o mundo que a gente vive vive né? E eu queria dizer para você também, gente Você está num quarto escuro Você acende um palitinho de fósforo Aquela cabecinha pequena Ilumina tudo a luz sempre vai ser maior que a escuridão. Tem gente que tem medo de fazer trabalhos de cura, esse tipo de coisa. Você está a favor da correnteza, Meu, você está a favor de um rio maravilhoso, você vai ter medo do sofá velho do rato morto que está caído ali? A luz, a sombra, ela é, o mal, ele é um pontinho no meio de um círculo gigantesco de luz, mas ele pensa que está sozinho, que está dominando. E o círculo de luz não fala, ele, não, esse mal aí é necessário porque ele vai fazer as pessoas refletirem aqui, aqui vai trabalhar as questões carmáticas. Quer dizer, está tudo sob controle para o bem, que ele está vendo o mal. E o mal não está vendo o bem, ele acha que está sozinho, ele acha que está imperando. Então, aquela cabecinha do palito de fósforo que só no atrito ela acende tudo, isso é a luz. Então, você pode estar numa uma fase negativa no seu pior dia. Uma conexão com a luz te leva lá, tá? Mas mostra aos seres que a dor traz a verdade. Você tem que entrar em contato. Né? Ó, sacramenta que não há separação. Está tudo ligado. Eu falei agora, o mal é o bem ainda não lapidado. Está a caminho do bem. Usa o tempo para ensinar a unidade. Acabei de falar do tempo. né? Quando eu transcendo o tempo, eu estou em unidade total. Só se cura quem aceita a lição. Tem uma parte também que eu gosto assim. A caleta como a lua a humanidade... Só o vento dissipando a agitação não, não é? Acalenta com a lua, usa o teu lado para acolher o teu lado feminino A lua é o feminino Essa música que eu recebi, ela é uma aula de xamanismo Ela tá gratuitamente disponível aí Ela toca o mundo inteiro nos rituais de xamanismo, de pronta de poder O pessoal usa bastante Porque eu falei que essa música não é minha Ela foi recebida, é diferente do processo de compor, tá? Quanto tempo? acabou vocês aqui o meu axé, convido vocês para a formação de constelação samãe, 11, 9, 91, 19, 79 15, agradeço, ao grande espírito agradeço aos meus ancestrais. Para isso, a Rádio Mundial é a sua audiência. Raus, Raus, Raus, mostra os seres que a dor traz a verdade. Sacramenta é que não há separação. Usa o tempo para ensinar a verdade. Só se cura quem aceita a lição a serviço de algo maior. Meu nome é Paulo Sérgio Oliveira. Assim falei, aos Raus, Raus, você. Acabou de E vai... pra não, gente aqui não, continua. Aqui. Pra Com gente aqui Sérgio continua. Oliveira, Espero vocês. O empoderamento ah, da esse programa vai estar completo no YouTube também. Nossa, nossa, nossa. Para despertar.